No primeiro dia dos ázimos, quando se molava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então dois dos seus discípulos e lhes disse: Ide à cidade, o homem carregando o jarro de água virá ao vosso encontro. Seguiu. E dizei ao dono da casa em que ele entrar. O Mestre manda dizer: Onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Aí fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes dizendo, Tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, entregando-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse, Isto é o meu sangue. O sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar. Queridos irmãos, queridas irmãs, a solenidade do corpo e do sangue de Cristo foi instituída em meados do século XIII, numa época em que se comungava muito pouco e onde se levantavam dúvidas sobre a presença real de Jesus na hóstia consagrada depois da celebração eucarística. A igreja respondeu, não com longos discursos, mas com um ato. Sim, Jesus está verdadeiramente presente mesmo depois do fim da missa. E para provar esta fé, criou-se o hábito de organizar procissões com a hostia consagrada pelas ruas fora das igrejas. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, não é raro encontrar católicos que põem em dúvida Esta permanência da presença de Jesus no pão eucarístico As palavras de Jesus nos esclarecem Este é meu corpo Este cálice é a nova aliança no meu sangue Estas afirmações de Jesus Na noite de quinta-feira santa não dependiam nem da fé, nem da compreensão dos apóstolos. É Jesus que se compromete, que dá o pão como sendo o seu corpo, o cálice de vinho como sendo o cálice da nova aliança no seu sangue. Só ele pode ter influência neste pão e neste vinho. Para nós hoje, meus irmãos e minhas irmãs, que estamos aqui reunidos, é importante recordarmos o sentido desta solenidade, celebrar com a igreja, celebrar como igreja o Cristo, pão vivo, pão vivente, que nos dá vida divina, vida que é o próprio Santo Espírito. No Santíssimo Sacramento da Eucaristia, o próprio Senhor Jesus Cristo, imolado e ressuscitado, está realmente presente nas aparências do pão e do vinho, cheio do Espírito Santo, Espírito da Ressurreição. Por isso, quem comunga com o corpo e sangue do Senhor, recebe a vida eterna, ou seja, o Espírito Santo, que nos cristifica, nos preparando para a vida imperecível na glória. As leituras que acabamos de escutar, nos dizem que este Santíssimo Sacramento é neste mundo, no caminho da igreja, o selo sempre presente da nova eterna aliança do Senhor com o seu povo. Aliança no sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Nos diz que o próprio Cristo, sacerdote no santuário da eternidade, celebra para sempre, uma vez por todas, sem nunca terminar, o sacrifício eterno pela nossa salvação. Sacrifício continuamente presente em nossos altares, quando oferecemos a Eucaristia. Nos diz que lá, na glória, na Eucaristia Eterna, na Missa Perene, Ele nos espera para bebermos com Ele o cálice da bênção no Reino Eterno de Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, aproveitando a ocasião de estarmos aqui reunidos nesta tarde para celebrar esta solenidade, eu gostaria de aproveitar para fazer uma breve catequese sobre alguns pontos que envolve o ato de celebrar a Eucaristia. Por que o Senhor escolheu pão e vinho? Por que numa ceia? E por que corpo e sangue? Comecemos pela primeira questão. Por que o Senhor escolheu o pão e o vinho com água, como matérias, para a Eucaristia? A resposta é simples, irmãos e irmãs. Porque estes três alimentos são aqueles encontrados em todas as mesas, todos os dias, nos grandes e pequenos momentos. Ainda hoje, nos países da bacia do Mediterrâneo, em cada mesa, em cada refeição, estão lá. O pão fatiado... A água e o vinho. Alimento dos ricos, alimento dos pobres, alimento de todos. Irmãos e irmãs, Cristo não quer estar presente na nossa vida somente em algumas ocasiões, somente nos grandes momentos. Ele é o alimento de todas as horas, de toda a ocasião, do dia a dia, da nossa existência. Amigo próximo, companheiro de caminho e debaixo de sinais tão simples, tão nossos, tão do dia a dia, o Senhor quer fazer-se presente na nossa vida. Por isso nós não podemos desvalorizar a missa, descartar a missa, fazer da missa somente momentos ocasionais. Eu vou na missa porque é o sétimo dia, eu vou na missa porque é um aniversário, eu vou na missa por causa disso, não, eu vou na missa porque lá está Jesus na Eucaristia, porque é o meu alimento, é minha vida e eu preciso dele. E eu tomando esta consciência, não é só de vez em quando que eu vou à igreja, mas eu quero estar sempre presente na igreja para celebrar a Eucaristia. Segunda questão, por que o nosso Salvador escolheu uma ceia? Antes de tudo, porque ele quis instituir a sua Páscoa como cumprimento e plena realização da Páscoa dos judeus. Assim, na ceia pascal judaica, ele instituiu o memorial da sua Páscoa, entregando-a à sua igreja... Nascente como nossa Páscoa Que mistério tão profundo Que amor tão admirável O cordeiro pascal dos judeus Sacrificado e consumido em alimento Agora seria o próprio Cristo Senhor Partido, quebrado no sinal do pão E derramado no sinal do vinho Como memorial perene da sua entrega na cruz pela nossa salvação e pela salvação do mundo inteiro, mas tem mais, comer juntos, alimentar-se do mesmo alimento, tirado do mesmo prato, na mesma refeição, significa viver a mesma vida, portanto meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor quis comer conosco, quis que comunguemos, que comamos, que nos alimentemos, dele mesmo, da sua própria vida divina e eterna, que é o seu Espírito Santo. E agora inunda a aparência do pão e a aparência do vinho. Comungando na Eucaristia, nós convivemos com o próprio Cristo ressuscitado. Nós vivemos com a mesma vida que Ele agora tem nos céus em plenitude. E comungando com ele, nele nos tornamos membros uns dos outros, um só corpo, corpo dele, corpo que é da igreja. Eis meus irmãos e irmãs, que neste altar, nesta mesa, nos tornamos mais membros do corpo de Cristo. Nos tornamos sempre mais membros uns dos outros, nos tornamos sempre mais igreja Por isso não tem sentido A gente comungar Jesus E não sentir-se irmão dos outros Cuidar pelo bem do outro Por isso não tem sentido Comungar Jesus na Eucaristia E não sentir-se igreja Não amar a igreja Não viver a igreja não estás na igreja Aqui meus irmãos e minhas irmãs Na Eucaristia A igreja se fortalece Aqui a igreja Continuamente se faz E se refaz A ponto de São Leão I, Papa de Roma Exortar Dizendo assim Comei deste pão e não vos dividireis. Bebei deste cálice, e não vos des desagregareis. Terceira questão, meus irmãos e minhas irmãs, por que o Salvador disse do pão, é meu corpo, a minha carne? E por que do cálice, é o meu sangue? Porque ambos os sinais, exprimem bem o seu amor, a sua entrega total ao Pai e a nós, ao Pai por nós, em nosso favor. Nas Escrituras, corpo e carne exprimem a pessoa toda, o homem todo, na sua fragilidade de criatura. Pois bem, Jesus ao dizer, é o meu corpo, o Senhor quer dizer também, sou eu mesmo. Em todos os meus sonhos, em todas as minhas em todas as dimensões da minha vida, em todo o meu amor, todo o que sou, tudo o que tenho, tudo quanto vivi, eu entrego por vós, eu entrego para vós. Na Eucaristia, é a entrega do Senhor para nós, por nós. Por isso, o meu corpo e sangue. Sangue na Bíblia Sagrada significa vida, o sangue dado evoca a vida derramada, a vida tirada, esparramada. O Senhor Jesus, dando no seu sangue, que nos dá sua existência vivida, o tempo todo como doação, como entrega, até o extremo da cruz. No seu corpo e no seu sangue, o Senhor se deu todo, deu no seu corpo... Sua existência, seus cansaços, seus amores, sua paciência, até a morte. E morte violenta, humilhante, dolorosa, morte de cruz. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, quando vivenciamos a Eucaristia em nossa vida, nós deveríamos clamar com fé e ardor, que doação tão inteira, que entrega tão total... Que amor tão completo. Que dom tão radical. A Eucaristia é o sacramento de amor. O sinal bendito que mais nos revela quem é Deus. Deus é amor que se entrega, que se gasta, que se deixa consumir. Até fazer-se alimento da criatura. Quem participa bem da Eucaristia. Entende quem é Deus na sua vida Aprende que Deus é amor Porque a Eucaristia é um sacramento de amor Por tudo isso, queridos irmãos e irmãs A Eucaristia nos compromete A responder com amor a tão grande e completo Radical amor Nossa resposta todas as vezes que a gente vai à missa Que participamos da Eucaristia Deve ser um compromisso de uma vida com amor. Triste de que quem comunga, deixa o sacramento com o coração fechado. Fechado para Deus. Fechado para o irmão. Não entende o que é a Eucaristia. Não entende o que é a missa. Não é nada, não significa nada para a pessoa. Ela entra e sai da igreja como se nada lhe houvesse acontecido. Triste, quando alguém participa da Eucaristia, com o coração fechado. Triste, de quem recebe Jesus na Eucaristia, sem se dispor a amar. Amar ao Senhor, que nos ama. E amar aos irmãos, por amor, do amor que nos amou por primeiro. Triste, quem comunga a Eucaristia, e fala mal dos outros. Triste quem comunga a Eucaristia. Tem raiva dos outros. Tem mágoa dos irmãos. Tem ódio dos irmãos. Triste quem comunga a Eucaristia. E não perdoa o seu semelhante. E não ajuda o seu semelhante em suas necessidades. E não faz nada pelo seu irmão. É indiferente, é egoísta. Triste quem comunga a Eucaristia. Explore o seu irmão A Eucaristia Só foi Um símbolo Na vida daquela pessoa Não foi uma vivência Do encontro com o amor Por isso a sua vida Não é amor Que proclamemos hoje meus irmãos e minhas irmãs A nossa fé Na presença real E substancial do Senhor imolado e ressuscitado Na